Você ainda vai ser descoberto, Pietro? Amigão, eu sou o cara mais legal do mundo! Pietrão, nunca vai ser cancelado, porque ele é um anão. Caralho, é dia ainda? Tem sol. Golden Shower! Tinha vizinha ali. ali. Ali tinha vizinha. Eu estou acorrentado, mas eu não me corvo a nada e a ninguém E cravei no mapa Faz emo esse game, não é um Jogo do bicho é um Final Hater Esse bagulho de Final Hater é cringe, hein, pai Onde esse mundo vai parar, mano? Olha, vai flechar 3, 2, 1, Carado, Cara, quanto ping, mano. Sexta-feira é dia de baile. Matou. Oxe, duas sono na bótica. Cabelinho na régua. o <risos> cara. Vou mutar o ping desse cara. Não tem jeito. Mas pode dar rolé de lança. Quando ela me arranha. Ui, ai, ai. Hum. Pensei que eu só andava rápido e saía vivo Pelo visto não Mas, contanto, não foi ruim Por quê? Porque eu não vou perder tanta wave Se eu perder wave vai ser uma só só resetar e ele gastou ignite Então tá safe Vou tomar só pra ele tentar ultar Cara, ele tá sem ignite Que isso, paizão. Faz ruptor, bro. Ó, oh, vou fazer eclipse. Aí ah, eu vou fazer esse item e corta a cura de AD, mano. Apenas esse tipo Tudo comprometimento. Vai, volta, lei da física. Major amassou. e dois meses com lá na mais rica do top e o sorra que nem que serão e por um bom bom por um bom bom por bom bom acabou o jogo já. Eu tô do outro lado, Nog. você tá conversando com Massa Mambaia. Agora eu morro, velho. Você é muito bom para mim. que é isso, cara? Putz. Pedro, vai pelo sub, mano. <risos> Olha, acabei com o jogo, mano. A polícia procurava um sítio só que não cachorro. O Pô, por que é tão fácil jogar um league, mano? Opa, opa, calmou. Já deixou o like? Já se inscreveu? Tamo junto, desculpa interromper, bora pro vídeo. Deus vai guiar fé! Mano, o Jax é broken, eu devia ter banido... Eu devia ter banido Mastery, mano. que um ACC é o... É o Tink Wink? Não sei, tô por fora. Então deixa quem sabe responder, pô. Testa aquela build lá ou não, paizão? Hum... É o Pijos. Fala assim então, você não curte jogar jungle? Por quê? Porque que você não pergunta pra um jogador de basquete se ele não gosta de jogar vôlei? Mesma coisa, todo engraçadinho hoje, mané, é que hoje deixa quieto, deixa em off Tem que apertado. <risos> nice job, man. Cara, vocês acham que vocês são muito limitadinhos, pô. Sexo não é felicidade, não. Pelo amor de Deus, cresçam, cresçam, cresçam. Vocês acham que porque uma pessoa tá aqui... Pá, animada, tem que ser relacionado? Pelo amor de Deus, pô, cresce um pouquinho, pai. Se manca. Cara, sexo nem é bom. Eu sou... Eu me considero sexualmente como uma esponja do mar, tá ligado? Eu sou assexuado. Asexual? É, o que eu quis dizer, cara. Vai ficar julgando agora se fala certo ou errado? Pelo amor de Deus, né? A gente tá em 2022. Vamos parar um pouquinho, né? Com isso aí. Eu sou pija sexual. Real, enquanto Nossa, o nosso lance for real... Leal, enquanto o nosso lance for real. Ele acha que me mata? Que bonitinho. É louco. A blow mesmo. Cara, que p f... é essa de Ablow mesmo? Que eu já tô ficando puto já. Que da onde vem isso aí? O que, que é Ablow? Falar espanhol, uai? Ué, Nairobi. Iremos atracar na casa de papel Ah, é bagulho da Bele Belinha. Meu amigo. Cara, será que eu não precisava? Eu solava ele, eu só precisava de um incentivo? Falando em incentivo, como é que é esses negócios de carro? Carro elétrico. Carro elétrico paga menos imposto? Tem incentivo? Pô, se tudo quem mandei é a 30. Qual? E as vozes de galinha? É, tô tentando falar na mesma língua que sua tia. Não, deixa eu rir lá, que corno. Vinguia. Pô, ultimamente meu nariz tá fabricando muito bife, velho. É o tempo, né, que tá seco. Que isso, paizão. Tá aí com calma. Apostando não é o pirraco. É o Pijas ou não é? É o Pijas. Vai tancar mesmo, paizão? Só não morre. Lau. Pros vizinhos, gritar pros vizinhos. Lau. Agora, amigo m****eiro é uma sacanagem. Tá Arthur? Hã? Não é nada. Acabou tá o jogo, <risos> velho, maldito. Os <risos> carros o Omega 3. Pô, por que é tão fácil jogar um League, mano? Really Yeah, they twins. I can tell they' apart. I got big packs coming on the way. I got big stacks coming out the same. I got lil Max with me, heat away. It's a big gap between us and the game.